O que você fez em 1961? Estou vendo aqui, não fiz nada. E em 62? Eu estou bonito? Lindo. 60... Bidu? 60... Também não fiz nada. 63. 63? Também não fiz nada, nada, nada. E em 64? 64 fiz trem das 11. Sou loucão, meu Faço meu sangue e faço meus trenzinhos. Não é dorme, é drome. O certo é drome. Agora, precisa saber falar errado. Se não souber falar errado, é melhor ficar quieto e ganhar mais. Esse é o samba de cada coisa que vou de São Paulo. Onde vou parar? Não posso. É muito violento o progresso. Um cimento. Com, com, concretos, concretos. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca, construímos nossa maloca Irã, a cidade de São Paulo foi sua grande musa inspiradora. A minha musa inspiradora é a musa e musa moçarada. Nossa maloca, onde nós e às vezes de nossa a dona Irã não é uma pessoa para se estar tá rindo dele. É um camarada muito sério para a gente estar tá fazendo cães cães cães a toda hora, sabe? Todo meu samba. É verdade, tudo é, tudo é verdade. Por favor, você me meteu numa treta aí que não tem tamanho. Eu nem te convidei para você ir na minha casa. Ernesto, segura essa. Se não tinha mancada, não tinha samba.